Primeiro de tudo eu quero divulgar um amigo de muito tempo. Um amigo que está presente desde o começo e começou. Pois eu conheço ele há dois anos e quero ajudá-lo o máximo possível. Porque ele também me ajudou, mas o seu canal no Youtube começou agora e ele necessita de ajuda. Para quem poder dar uma passadinha no canal dele eu agradeço, fiquem com Deus e até mais. E ai maninho, tudo bem com você? Hoje eu estou começando uma nova bagaça a qual eu não quero muito falar sobre ela e eu espero que ela faça sucessos. E bem galera, já começamos com o primeiro comentário tosco. Introdução roubada do casil seu coco. Meu Deus, agora o cara deu de perceber que eu catei uma introdução por aí. Se não aconteceu nada, então vai tomar no caneco. E agora temos mais um comentário que foi postado no meu canal assim diz The Mal 5, analfabeto. Meu Deus tem gente que não entende a palavra corretor lixo e a pessoa já vem mandando palavra para machucar. Também pessoas assim não recebem respostas boas. Para quem não sabe analfabeto e uma pessoa que não sabe escrever e nem lê agora eu digo a tu. Você conhece a minha vida, porque não cuida da sua. E bem galera, quando eu penso que as coisas ficam boas aí aparece essa pessoa com essa língua miserável. Sai pra lá capeta. E em falando em língua desgraçada, que vai o prêmio para o sexto lugar que fala uma merda de uma língua que nenhum brasileiro entende. What? Vá para o quinto dos inferno com essa letra. E aqui vai o prêmio para o quinto lugar, com esse carinha que pede para eu baixar o arquivo para ele. Pelo que eu saiba se eu baixar para você tu irá ter que baixar de novo. E bem galera aqui vai o quarto lugar. Não menos importante do que uma pessoa rude que chama os outros de desgraça. Pois saiba que desgraça e a gorda da sua mãe pelada, opi sem ofensas. E bem aqui vai um dos melhores comentários que eu já encontrei nessa bagaça. Um maluco que levou o prêmio bronze no canal hoje assim diz ele Maicon Mishima. Cadê a data porra? Bem galera mais uma pessoa rude que ficou em terceiro lugar parabéns. Pois uma pessoa como você pela sua foto e uma cara dessa deveria estar assaltando o banco. E só de mostrar a cara todo mundo já fica com medo e não caçando data. Pois também nesse vídeo e não botei data seu burro. Eu apenas coloquei um download de um o e rarara. rara. rara. E agora Jonathan Lima informa que o app não foi instalado. Então aqui vai a minha resposta tosca. Enfia no cu e veja o resultado. Ha, ha, ha. E bom galera para encerrar esse vídeo com esse comentário que ganhou o primeiro lugar com essa menininha fofa que comentou like sem parar. Só tenho uma coisa a dizer. Obrigado. E bem galerinha obrigado por assistir ao meu vídeo até o final. Pois saiba que isso é muito importante para o meu ranking no Youtube. E se você gostou deste vídeo, esteva-se porque daqui vem mais vídeos e até o próximo e fui.